Felinho, esse vídeo para você é uma dica luxo, importantíssima, só que eu sinto que eu vou precisar falar em inglês para que você tenha mais ênfase fazer esse vídeo, porque às vezes eu nos canais gringos e eu tô sentindo que eu tô perdendo meu público para os canais gringos, e eu não posso deixar isso acontecer, então vamos lá. So my name is Isaac Abarthalarafenkra, I'm a Russian pilot, I have a Russian English, and this video I learned, I, I teach you to be a good rider, okay? Uh, Along my career, I learned everything about these bikes, the super bike uh, race. And uh, I see, or I saw, it depends on the time, uh, a lot of shit in the road streets. Don't be a s pilot, ok? So, please, stay with me in this video and learn to light safe. Is yes, yes. Chega. Bom, vamos lá. É o seguinte, filho, o oh, que que tá acontecendo? Eu... Segura, peraí. O que que tá acontecendo, filho? Que tá vindo também nos Anos de capt Eu tô percebendo que vocês estão sobrecarregando a dianteira sem necessidade, a gente já passou por posicionamento, é, já falei um pouco de, do acelerador que posiciona a motocicleta, enfim, tem uma longa lista aí de vídeos no canal. Vai na, na playlist dicas e dá uma maratona aí que tem muita coisa. Mas o que, que acontece? Por luxo, você está colocando bons pneus, como um Supercorsa, um Power Cup e tal, e você vai para serra, vai para a estrada, vai para pista. E aí você tem a necessidade de fazer a foto, o cotoco ray. E aí está é, acontecendo de muitas vezes, escapa a dianteira, é, escorrega a moto. E aí você vai para análise de quedas, né? como quase a salvada que você deu. Mas na verdade você não deu salvada nenhuma, o que você foi o pneu. E quando você não usa um pneu luxo desses, quando você vai para um Road 2, uma moto 10, que é um crime, ou qualquer outra, esse pneu escapa e vai embora e você não consegue consertar. Então, eu quero te dizer que muitas vezes, curvas 90 graus, ou curvas que você tem baixa velocidade, ou que você entra muito lento, é perigoso você tentar fazer o cotoco. O cotoco ele não deve ser uma pintura, uma foto, ele deve ser talvez uma necessidade. Às vezes acontece de meu cotovelo raspar, não porque eu estava na, na pintura, mas porque eu puxei mais meu tronco e tal, e aí vai. Só que na maioria das vezes, meu cotovelo não raspa. E hoje eu quero chegar aqui em curvas, onde você não tem certa velocidade, tanto de entrada quanto de saída, ou quando você precisa dar um gás grande na saída, como por exemplo essa aqui em Capuava, que é aquela descida da ponte e você sai, olha a altura que está meu cotovelo, e eu faço essa curva rápida. Olha, a entrada e a saída, tá? você vê que até está... É, Fazendo a marca no asfalto, né? O entre aço, lá, mas por tá dizendo, mas você vê que está empurrando. Então, quando você está pilotando a sua moto, o que, que eu estou percebendo? Que aí você vem, certo? Aí você puxa o pêndulo, tá? Beleza. Aí, num certo ponto, onde vai chegando perto da curva, perto do centro da curva, do apex, você começa a puxar mais o tronco, tá Não sei o quê. E ao mesmo tempo, você desacelera aqui. Tá? E aí você vem puxando, vem puxando, aí você fala, ah, tá meio longe, quero encostar. Aí você dá aquela caranguejada e vem para frente e puxa aqui, ó. Quando você faz isso, você joga peso na dianteira. Uma vez que você está desacelerando, você já tá transferindo a massa para frente. Quando você faz isso e tá em baixa, o RPM, lembra dos vídeos que eu falo de RPM caindo, tá, não sei o que E o RPM não tá numa margem de segurança, você não tem mais tanto torque, tanta tração. O que que você faz? Você faz com que a frente sobrecarrega e ela fecha e escorrega. E aí o pneu, por ser muito bom, ele gripa e volta. E aí você toma aquele sustinho. Por quê? Porque de repente você não tinha aquela necessidade de vir até aqui para fazer a curva. Se você está tendo essa necessidade, você tem que ter uma entrada mais rápida e não estar contornando a curva. Essa que é a questão. Então quando você está uma entrada mais lenta ou quando você não tem velocidade para isso, Tentar puxar o tronco, além do necessário, para um cotovelo no chão é perigoso. Porque você aumenta muito mais a inclinação, você diminui o contato do pneu e você se põe no risco desnecessário. Então, o vídeo de dica é, primeiro, comecem a analisar a situação da pista que você está andando. Pô, é uma curva positiva? Como que é uma curva positiva? Cara, quando eu estou olhando, ela faz isso aqui, ó, de longe, né? você sente que... Determinado ponto da curva ela te favorece para dentro e determinado ponto da curva ela te joga para fora. Você precisa começar a entender isso nas coisas que você faz. Muito bem, felinhos. Primeiro exemplo, então, potenza. Depois eu vou colocar essa volta rápida no canal para vocês. Vamos lá. Por que, que eu acho interessante? Porque aqui eu tenho duas curvas 180 e uma me permite a outra não. A puxada do tronco mais severa, mais tocada e menos possível. Então aqui ó, você vem descabelando tudo. Só que quando você olha aqui, ó, exatamente aqui, o que, que você vê na imagem? 180, certo? Perfeito. Só que eu andei a pé e justamente daqui na metade da zebra para cá, ela é uma subida. Ela é uma curva positiva. Então essa curva me permite que eu puxe mais o tronco, que eu trabalhe um cotoco se eu quiser, por dois fatores. Primeiro, eu venho acelerando tudo aqui, então você vem tendo que atrasar e depois eu preciso puxar a moto e aí é com o giro alto com velocidade eu consigo tirar a mão do acelerador na frenagem fim caindo o giro trazendo a moto para dentro com o tronco também junto e o pêndulo e tudo bem você fazer uma linda picture nessa situação só que vamos veja lá vem descabelando aqui ó entra ó puxei certo e já era muito bem Filhos, entrei na reta do tobo a certo muito bem vamos lá então o que, que acontece aqui é uma descida certo lá referência para 150 fecheta lá pausei olha o que você vê aqui ó 180 tá vendo e aí aqui como eu tô em descida parece que inclusive aqui é mais positivo que lá não é aqui é reto é plano e ainda tem uns bumpinzinho então aqui você inventar de puxar muito o tronco e tal, Dependendo da, da, da balançada que dá aqui, a chance de você escapar é um 2. Então aqui eu tenho uma outra curva de 180 na qual não me permite tanto puxar o tronco. Porque se eu quiser fazer foto aqui, eu vou ser mais lento. E a pista não me permite isso. Então, a ó, situação ó, vem e ó, fecha aqui bonitinho. Tinha que estar até mais perto da zebra, confesso. E já sai, porque eu tenho que. E tem uma outra, eu tenho que reacelerar já com velocidade porque aqui eu tô numa reta oposta onde me vem tempo diferente do outro 180 que eu tenho que dar um gole porque eu tenho uma transição curta então essa situação é bem bacana de vocês verem numa mesma pista duas cor 180 onde uma eu tenho e a outra não é, o cotoco mais perto do solo vamos para a Felinhos, capoava. Depois eu jogo essa volta também pra vocês de 1,29, que vocês gostam. Muito bem, carenamos. Temos lá na frente a curva 1. E se você perceber, ela também é 180. Certo? Se Parou! Não, daqui. Parou agora. Parou aqui agora. Ó. Então é uma curva que eu venho perdendo, tá? E aí, eu tenho que trazer essa moto pra dentro. E essa é uma curva que eu venho com uma velocidade na redução e também me permite, só que logo em seguida eu tenho que reacelerar então ou eu me preocupo em tirar uma foto do cotoco ou ele raspa porque ele teve que raspar porque eu puxei mais o tronco para deixar a moto na trajetória que eu precisava e tenho que reacelerar ou não sei mas se você está tirando foto e está ficando com a moto aqui não é legal tá? então eu encosto na zebra e já acelera que eu tenho que buscar lá o cone de fora certo? e aí tem mais uma situação em capoava Onde também eu necessito puxar meu tronco, que é justamente aqui. Ó. Ó, peraí, vou voltar. E aí a próxima situação de capoava é essa aqui, onde eu saio dessa direita, faço a transição e vou para parabólica, que aí ó, eu venho forte, então ela espalha de natureza e eu preciso trazer a mão de volta. Ó. Aí aqui eu trago com o tronco, e aí é que pega o cotoco mesmo, não tem jeito porque eu preciso, eu tenho velocidade, e eu estou reacelerando já a moto para isso. Entendeu? Então aqui sim, eu tenho mais uma situação de cotoco, né? E aqui é uma curva bem famosa, acho que todo mundo tem a foto lá fazendo, tal. Então, a diferença é que às vezes o cara está com a foto no meio da no meio com o cotovelo e o outro tá mais perto da zebra. Então tem que estar tá mais perto da zebra. Então essa curva, por exemplo, é uma curva onde eu tenho que já estar tá acelerando e aí ela quer ir para fora e isso eu tenho que trabalhar mais o tronco e me permite Tá? Porque ela é positiva fazer o cotoco. Maravilha? Perfeito. A pista me favorece. Ela me dá aderência, ela me joga para frente. Legal. Então, se ela te joga já para dentro, se ela tem um, um semi-half, então você é, pode arriscar um pouco mais tá? o tronco. Agora, qual é a curva que você está fazendo isso? Qual a velocidade que você tem para fazer isso? Porque muitas vezes não dá tempo de você ficar preocupado em cotoco no chão. Você tem que voltar a reacelerar. Aproveitando aqui a continuação, a gente sai da curva zero aqui do, do tobogã e já vamos pegar uma sequência de curvas que se você quiser você pode fazer cotoco ou então você acelera que você quer virar rápido na pista e você precisa disso. Então aqui é a primeira situação, aquela ela até permite um cotoco tal no seu insuquelal, só que é o seguinte, eu preciso reacelerar já para morder a zebra aqui e sair fora, entendeu? Tem velocidade. Então aqui você está abrindo o acelerador, então não dá muito a ficar me preocupando. Eu puxo o tronco, eu trabalho, só que aqui é um cotoco que pega não propositalmente, por necessidade. Se você faz de propósito, você está perdendo tempo, porque você não está acelerando do jeito que tem que estar tá acelerando, entendeu? Você tem que morder aqui e sair forte, certo? Então, é, é isso que eu estou tentando passar para vocês, de vocês entenderem é, a real necessidade. Agora, por exemplo. Quando a gente chega na situação que eu mostrei para vocês, dessa outra 180 aqui, e eu tenho uma transição rápida aqui em cima, como que fica para você fazer, ficar fazendo foto? Não fica, ó, a moto já vem estrambeirada tudo, ó. Aqui eu tenho uma, uma reta, opa, volta, um minutinho, desculpa, é, é que eu estou fazendo com o computador, eu espero que o editor também faça o mesmo erro para ficar tudo de acordo, exatamente aqui, ó, Ponto. O que, que vocês veem aqui? É uma reta. tá vendo? Isso aqui é uma reta. Ó, tá? Então, essa reta aqui, ó, eu preciso dar um gás. Por quê? Porque se eu não der um gás, a hora que eu fazer a tensão para outro lado, a moto vai ficar pesada e não vem. Aqui não tem cotoco, filho. Aqui tem necessidades. De não fazer o cotoco, reacelerar, ter margem RPM, porque é uma curva muito fechada. E se eu botar primeiro, eu estou perdendo mais tempo ainda. Então aqui eu tenho que trabalhar de segunda. Ou então eu tinha que cortar cortado mais um pouquinho a relação. Mas vamos lá. Ó, reacelerar, dou um sprint, pum, ó, o RPM subiu. né Defeito dos 10. Espalha e fecha. Como que você vai fazer um cotoco aqui? Você vai cair. Se eu forçar mais o tronco aqui, eu vou cair. Então aqui não se faz cotoco. Entendeu? Curvas rápidas, talvez tá são umas curvas de 90 graus, você não faz. Próximo exemplo. Vamos lá, saindo da parabólica aqui, certo? Olha aqui, para cá, dá um gás, não tem cotoco. Aqui, ó, pá, gásinho, pá, gásinho, duas coisas que não tem cotoco algum. Aqui também, cotoco é pedir para telona, porque você tem um desnível aqui. Certo? Com o tronco mais pra baixo, botando mais carga na dianteira, é pior se você tá em baixa velocidade. E aí eu chego no exemplo que eu começo no vídeo falando, né? Que é aquela curva pós-ponte. Ó, ela vem de beirada, eu já entro nela, eu puxo a moto, mais com o quadril e joelho do que com o tronco. E eu tenho que reacelerar já para dar um gazinho aqui, ó, para vir tempo. E ó, eu já entro aqui, ó. E essa aqui é a famosa favor que todo mundo cai, porque ela é positiva, só... Ela parece sempre positiva, mas do meio pra lá ela não é. Então ela só é daqui, ó. Então já fecho aqui. Que sair, ou então ou eu fico fazendo cotoco, ou eu viro tempo. Eu quero virar tempo. Então eu já acelero rápido e já era. É outra situação de capoava onde você é, curvas rápidas, não tem necessidade do cotoco real. Um pá já era. É isso. E aí, por que da necessidade de fazer um cotovelo, por exemplo, também? Tem um outro ponto. O que acontece? Em curvas que tem um raio longo, ou curvas que você fica um pouco um bom tempo inclinado, você muitas vezes começa a reacelerar. Então quando você traz o tronco pra cá e puxa a moto com o de fora, você mantém a moto na trajetória que você quer. Porque muitas vezes quando você volta a reacelerar, ela quer te jogar pra fora. Então aí você tem a necessidade de fazer isso aqui, puxar mais. Só que puxar mais também, quando eu tô vendo algumas fotos, tá acontecendo isso aqui, ó. Ó o olho onde tá, ó. Você não tá enxergando nada lá. Então quando você sai, você tem que tá aqui, ó. Esse é a questão, ó. Então, isso aqui tem que estar tá junto aqui, ó. Você tem que estar tá enxergando o que está acontecendo. E não está simplesmente assim porque você quer encostar o cotovelo no chão, entendeu? Aqui, ó, você... Tem nada. Não está resolvendo nada. Aqui, ó. ó tô aqui. Estou, tá, não sei o quê. Pô, puxei e vim, ó. Tô aqui, ó. Pegou. volta a reacelerar e vem de novo. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Então, fiquem atentos com isso, filhos. Por quê? Porque colocar peso extra na dianteira, sentar... Com uma velocidade bacana ou com a necessidade de reacelerar ou passo rápido de curva, você está se colocando em risco. Um outro ponto, por exemplo, ah, eu vou fazer uma entrada. Você faz uma entrada, fez aquela frenagem estrambólica, tá não sei o que, é... curvão e capova Fala capova que muita gente anda, então curva e capova Meu, aí você tem a necessidade de puxar a moto, por quê? Porque você está vindo rápido, ela está vindo querendo espalhar, tá não sei o que, você tem uma velocidade para, então aí quando você sai, aqui já não foi o suficiente, você puxou, aí você vem pra cá e entra, ó. Aí beleza, entendeu? Por quê? Porque você está puxando a moto, mas ao mesmo tempo você tem velocidade para isso. Quando você não tem, aí não vale a pena você tentar fazer essa arriscada. Então é isso filhos, eu espero que tenha ajudado esse vídeo, porque eu estou vendo muita gente fazer essa pilotagem perigosa, de colocar a carga na, na dianteira, para fazer o, o, o, o cotovelo sem necessidade, mas você tem que entender... Quando é necessário você puxar mais o tronco e quando é necessário você trabalhar mais o acelerador. Beleza, filhos? É isso. Aguardo o próximo vídeo. Temos um Tio Guerra Total. Curte, compartilhe, deixa o like, se inscreve no canal. Ow! So, bye, my friends. Thank you so much.